É uma honra, é um gosto enorme nós registrarmos aqui hoje um sábado a podermos debatermos aqui um assunto tão atual, como já foi aqui dito. O primeiro simpósio ligado à questão da saúde, nomeadamente da saúde mental, que nós trabalhamos e queremos de alguma forma antever e prevenir tudo aquilo que sejam condições de saúde, que é cada vez mais tremendo, cada vez mais frequente e que de alguma forma vem destruturando aquilo que é a nossa sociedade, aquilo que é a nossa comunidade, porque somos um povo latino, um povo relacionado a afetos, alguém que ficou eh, privado durante praticamente dois anos desses mesmos afetos e nós naturalmente temos que nos reinventarmos e criarmos a oportunidade, ao fim e ao cabo, de nos voltarmos a reunir, de nos voltarmos a ficar cada vez mais próximos, neste ambiente mais quente que também nos trouxe aqui hoje. Quando me candidatei a esta Câmara Municipal, a este território, uma das minhas grandes missões era, de facto, eh, Colocar óbitos também para além de todos os eventos que já foram conhecidos e reconhecidos nacional e internacionalmente, mas também colocar óbitos como um destino onde impera a felicidade. Em questão de saúde mental, já tínhamos alguns programas uh, aqui implementados antes da pandemia, com psicólogos na escola a tempo inteiro, com a psicóloga que é a Joana Duarte, que tem é feito um trabalho extraordinário. Para além disso, também temos alguns projetos a serem desenvolvidos. Um deles é o pelo Espaço F. F, porque F é mesmo de felicidade, ele é composto por uma sala Snooze One, por uma sala que se chama Incluir pela Arte, onde através das artes, e estou a falar de música, de cerâmica, de pintura, de barro, de atividade física, de movimento e drama, inicialmente foi pensado para dar uma resposta às pessoas com deficiência e que não têm possibilidades de estar numa instituição e sabemos o quanto é pesado. Para essas pessoas estarem sempre em casa? Vocês, hoje, tem um propósito, como qualquer ACES, proporcionar cuidados de facilidade a todos os níveis. E a saúde mental, cada vez mais, é um tema quente. Por tudo aquilo que nós sabemos, por tudo aquilo que nós vivenciamos nestes últimos tempos Covid, guerras, crises financeiras quando nós olhamos para os números da doença mental e não querendo eu resvalar naquilo que seria para mim tão fácil me agora aqui dizer que seria não tenho recursos para chegar a todos. É um facto, mas é uma contingência sobre a qual nós todos temos que trabalhar. E como é que nós trabalhamos em conjunto? O nosso psicólogo diria começa condas, que começa na escola ou que começaria um pouco antes, começa em casa. E quando nós olhamos para as nossas dinâmicas familiares começamos a pensar se estamos a trabalhar bem. Quando nós trabalhamos em cidades primárias, temos diretamente indiretamente, uma grande atendência para sermos solicitados pelos médicos e pelos profissionais de saúde. Mas, ao mesmo tempo, também temos uma ligação à escola, tanto que há problemas de saúde escolar também muito evidentes, onde o nosso trabalho é destacado. E é através dessa interação também com as pessoas que depois nós conseguimos chegar a algum lado. E é com as pessoas e é com todos os técnicos que estão nas escolas que nós conseguimos identificar situações de criança e jovens que podem ter de pessoas de comportamento, mas podem não ser propriamente só mal educados ou que estou só, basicamente, a tentar provocar o outro. E é importante, de facto, haver essa apreensição também nas escolas para se trabalhar com o psicólogo nas escolas. Felizmente, tem sido uma das áreas onde temos mais, mais insistido e onde tem havido mais contratação de psicólogos também para, de facto, haver esse apoio aos alunos e aos professores também, aos próprios também, alvo de grandes gastos, porque a sociedade não para, tem sido frenética e isso tem tido consequências também, desde os jovens, os adultos, ou se calhar ao contrário, porque muitas vezes as questões começam mesmo em casa e as crianças estão só a dar-me um sinal de atenção que eu estou aqui e precisava de falar com alguém, mas é precisamente para aqui que nós temos de começar,